Só frangletas. É ela. Tem lock dali. Volta frangela lock. Volta uh. para cima. <risos> Passeada. Ó. Oh. Ah. E agora, para onde a gente vai? O lugar parecia enorme olhando de fora. Eu parecia gigante mesmo. O de missão? Ou centro de comando. É, é, é, é, é! Como a chamava isso? É, o controle de missão é preciso o suficiente. E continuem, estão quase lá. Estamos quase lá. Eles uhum. Esse cara está mandando para baixo. Vamos no andar superior. Com certeza. Está é bem escuro aqui, hein, Jack. Ó, oh, ó, oh, já achou um componente já. Ó, oh, é nosso. Vai ser um só. Quando tem escondido demais, é um. É tudo nosso. O que eu disse, rapaziada? Fica esperto hein? Tá, tá, tá dormindo? Flipa. Para baixo. Se inscreve aí, tio! Beleza, porta ali <risos> Não dá pra passar Não. Então, tio, vamos já cair pra essa parte aqui Ó, altos locks do chão eu Acho que ainda tem mais corpos embaixo dessa Ó, camada. e ainda tem mais que embaixo que isso da areia Rapaziada, tá o local sinistro é que a gente curte Outra viu? porta, me ajuda é escurão, hein Escurão Ó Deve ser aqui Vamos iluminar essa. Tá, umas paradas sinistras. Tá rolando umas luzinhas. Recarregamento profissional das munições. E adrenalina. Rapaziada, se é, deu munição, você já tá ligado. Tem uma hum. um botão aqui especial. Ó, oh. ó. Oh. Oh. Ligamos a mata. O quê? Acho que lugar Tô louco. Nossa, que lugar, que lugar bonito Eu diria que encontramos o hangar do foguete. Escuta, acho que eu tô ficando cego, não tô vendo nenhum foguete. Eu também não tô vendo nada, Ed, hein, tio. Bird. O hangar tá vazio. Como é que é? Ai, oh, é merda. Ô, Marcos, tá brasileira, é um né? Se deve ter algum registro. Não, não é o Marcos, não Olha, quer saber? É o Marcos, tio. Baquei uma porta de acesso. Vamos ver se o Jack consegue contornar o vírus. Beleza, abre a porta, Loki. Ah, abre! Pera aí, pera aí, tem um local ali pro... Mano, Jack, hein? Beleza, ah, USB não é com é é ele. USB é com ele a felicidade do menino, ó. Oh. Ah, isso eu curto. <risos> Conecta USB. Peraí, será que você parado de uma tela? Um ao Nossa, que malware desgraçado. Como é que é? Adaptativo. Peraí, Quase Jack, cuidado. Gente. Não se preocupe, Pega o Jack vírus. cuida disso. Ô, é Jack, você tá de boite, aí, Fala pra nós. Pelo amor de Deus, ele não vai pegar vírus. Que oh. maneiro aí! Ó. Ha! Peraí, ele os dados chegando. Olha aí, deixou é. um autógrafo pros é. caras. Eu não acredito, que meu. É a maior parte como é que é Kryptonita? É o cone da ponta do está por aí. Verifiquem a de do Peraí, outro porta. Lado do e aí, tem como abrir a porta aí? Cone da ponta e o foguete. Os satélites do Martelo fazem parte do cone da ponta. É o um fuguetão, que a gosta. Gente tenta localizar o foguete. Positivo. Delta desligando. Beleza, vamos achar esses satélites. aí é porta. A porta é cavaleira, Mas, tio. Espero o diálogo ali. acabar para abrir. Conseguir o que acontece, desafio? ó? Nah, eu nasci no pais não falavam Vascaro comigo quando eu era menor. que a gente vai agora? Não sei. Local redondo gigante. Ah, dá para subir. Vamos levar essa coisa de plataforma por aqui. Plataforma? Sim. Sim. Ah, entendi. Ó. tem que juntar as, as paradas ali? elite ó. Manda o Jack, Jack lá. Traz, cá. traz a paradinha pra nós, Vai lá, Jack. Cadê o menino? Não sei. O Jackão. Já tá lá. Ó. Conectou. Nossa, dois segundos, Isso é um brinquedo do Jack. Você uh! ligou a rampa. É. Ah, Uma coisa que eu sei dirigir. Bora, gente. Todos a bordo. Uma coisa que eu sei dirigir. O negócio só tem pra cima e pra baixo, tio. Se não souber dirigir esse negócio aqui, você tá ferrado, hein? Tá é esperto, hein? Ó. Tá fingindo, tá Dá apertando botão, o botão, tio? E aí? A lá. Rapaziada, para vai pra cima só, ó, ó. O cara coisa tá coisa. se achando pra disso. Eu comentei de quando a URI atacou aquelas instalações e tentou lançar o nosso satélite. Eu do bicho aqui, da Aurora. Isso. Eu comandei aquele ataque. O, o caverninha fez bem guardar guarda essa o arma, hein, tio. Ó. Para destruir a É, tá. Faz sentido dando interesse em destruir a CGO. isso? Bom saber, Pedro. Quase tamos tá, uns um buraco sinistro ali. O local é sinistrão. Tá, vamos. Beleza, atravessamos. Com isso em mente, já tem uma porta gigante na frente. Beleza, ali não tem saída. Aqui tem como ir. Mas, vamos simplesmente ver se não tem um componel aqui. Aí, às vezes, dá uma vasculhada extra ali e acaba saindo com um só, componel só a mais. Rapaziada, vamos ver onde é que essa parada vai dar. Vai lá e vê! O cabelete tá curioso, tio. curioso. Beleza, arma podre. Olha aí, tio. Olha aí! Achou! Componel só no escuro. Pai, tinha que dar três, hein? Pela, pela nossa caminhada. Se der só um, tio... Três jogos, valeu a pena, hein? Uh... Beleza, rapaziada, o que que acontece? Voltando ao ponto com três componentes a mais. Ai. Rapaziada, a gente já tem 14, tio. Pera aí, será que tem como equipar mais uma paradinha? Sim! Rapaziada, ó, esse aqui é bom, hein. A camuflagem vai carregar 15% mais rápido. Cai, pois é! Rapaziada, o um é curto, essa camuflagem Cheque. tá essa aqui, hein? Ó, ó, cai um pouquinho mais rápido. Já vai poder usar ela com mais frequência, o que é bom. Legal! Tranquilo Para os satélites é por aqui Me ajuda Ó oh. Bom, pois é, silêncio, nenhum hein? satélite aqui Continuem procurando Ô Pedro, explica aí Por quanto tempo durou esse seu cerco a esse lugar? Nós é enquanto é? tipo, o primeiro-ministro Deheen se reunia com seu presidente para discutir o armistício. Armistício de louco. acho um pistolador de volta. Estava com saudade. Ah, que saudade que eu tiro. Uh, rapaziada, o pistolador é nosso. Agora sim, tá dando graça jogar o negócio. minha legal. Profissionalizado pistolador no bolso e outros tipos de arma. Vai vir um exército forte também, não fique feliz, a gente tá em altos malandros, uhum. expedições marcianas. Uhum. Peraí, joguei? Não tô lembrado, não. Ô, louco, porta. Você nem falou nada. Pera aí, peraí. Tá rolando um corpos aqui, cadobras. Ó. Ah, de uma Vamos pegar esse gordão ali, ó. Ô, Jack. Não! Kelly? Jack, <risos> Olha, tá com a granada nos lockers, então vamos ver se eles vão ficar. Tá, tal lá embaixo também. <risos> ah, pra começar a treta, tio. Vai ser sim. Granada de ó, oh, pode usar o amigo também, tio. Não quer saber, não. Ó, oh, bundão. Dentro é do bundão. Ô, oh, oh, oh. louco, tio. É forte mesmo, O quê? Nossa senhora, o cara tá com uma arma mentirosa ali, hein? Jogo! <risos> ah, você viu que me curou, tio? Não vi. O carinha do mal. Rapaziada, a arma Marquezine é boa, hein? Essa arma Marquezine é profissional. Tabreiro! Tá rolando mais? Estamos vendo você. Ih! É Quem? Ô, louco, você tá um aqui, ah, ó. Rapaziada, acabou o tempo, tio. acabou o tempo do todos. Rapaziada, tá rolando uns bazuca aqui, hein? Vamos em frente. Overkill. Pedro, Bert, encontramos um swarm, mas tudo voltou ao normal. Aliás, Pedro, a CGO que martelou você há 50 anos não foi a nossa. Nós somos eles. Bom, se vocês lançarem os satélites, estarão condenados a cometer os mesmos erros. Como é que é? O que essa anta tá falando? Como é que é a anta, tio? <risos> pois é, tá rolando umas munição azul ali. O Cabininha vai dar uma derrapada ali. Simplesmente para coletá-la. Ó, no cantinho aqui. O que? Canhão de Nitrogeaps? É o quê? Pois é, o cabine tá deixando para trás. A arma giratória, tio. Cadê a arma giratória? Olha aí. O jogo querendo distrair Sério? o caverninha, de tipo, a Bushler, o carminho não nem usado ela. Rapaziada, o jogo tá querendo distrair o caverninha. É, é as táticas do hard. Vamos ficar calmos. Eles joga um diálogo em cima, pá, algumas paradinhas. Simplesmente pra distrair, a gente deixar as armas pra trás. Mas agora a gente tá com as armas de volta. vamos é que, é que manda no setor? É mesmo. Peraí, não é pra cá não, hein? É pra cá. Rapaziada, aqui é setor, hein? Setor dos caras. É. Vamos tá tudo escondido aqui, o carminho tá ligado. Ó. Rapaziada, tá, tá muito calmo, hein? Tá muito calmo. Hey, Me ajuda aqui, antes que o pede que volte a falar. Eu ouvi isso. Peraí, eu, eu, eu Pedro. Fique calmo, hein? Fique calmo. Ó, oh, ó. Oh, é aqui, tio. É sim. Vamos vamo, vamo mandar o um robôzinho ali? Jack, pega esse. Pega esse. Tá oh. Jack, achou é mesmo? Que já Olô, comigo filho, Já? Já? Yes. Nossa, tem um monte de lock Só a franja dos caras, tio Os oh. caras tacam tá a granada Os caras não são brincadeira não, hein não Sniper uh. laser Tudo em mim Rapazé, é só pegar aqueles lock aqui, tio Ó, esses lock é os que mandam na boca, tio Rapaziada, vamos, vamos pegar, um por um, tio. Pela ordem tem que ser na franja. Te peguei. Rapaziada, beleza. V vamos sair desse local que os caras estão tá empurralando nós. Ô oh, meu Deus! O que, é que acontece? Chega de ponta lá, hein? Oh meu Deus. Ô, oh, meu Deus, tio! Nossa, tem dois locos aqui, tio, dentro do ninho deles. Uh, agora a gente sobe. Ficar esperto aqui, tem que ficar esperto. Ó. Ô jogo, como você tá pegando? Mentira, hein, tio! Faz eu tenho que franjar os caras, tio, tem como não? Só franjetas. É, ué. Tem lock dali. Bota a franja aí, Loki. Bota pra cima? Os caras é bom de esconderijo, hein? Ó. Jogo! Ô, oh, meu Deus do céu. Os caras não morrem, não, tio. Agora dar 50, sopa no 9. Tipo. Peraí, quero tá rolando explosões, hein? Tá rolando explosões. Jogo! Espera aí, espera aí. É aqui, tio. Aqui tá no pique. Estamos no pique. Ó. Tá rolando mais aqui. Hein? Por aqui. Ó. Vai explodir! Vem onde? Mentira! Aí, tira sangue, boi? Explode ovo dele. Quem tá ferido? Oh, meu, só podia ser o cara lá embaixo, lá embaixo. Tô chegando aí. E aí, Tio? Beleza? Frita, vendo você. Frita o hein? Frita o Foi o último. Vamos continuar procurando os satélites. Pode, eu, eu quero componentinhos. Mano, ah, missão na marquezinha também curto. Uau! Será que tem um, algum componente pento aqui? Aqui em cima parece um localzinho. Formidável. É. Acho que não tem não, Acho que não tem. Eu oh, também. Ó, mais munição. Depois a gente desce por ali, você vai cair direto na portinha. E continuamos a nossa expedição benta. Ó. Oh. Vamos, vamos tranquilão. Já que tá dentro da porta, só oh, peraí. Ó, oh, ó. Oh. Peraí tio. o louco, já, já tacou fruxo no, no olho? Ah, aí você vai cair rapidão, tio. Rapidão. Pera aí, Jack. Entra no... ô no... oh, meu. Ainda não tem tempo. Entra Peguei! na mente do Loki. É nosso, tio. É nosso. É nosso. É nosso. Peraí, acabou tudo. Ó, oh, já oh. Vou tirar por aqui, tio. É. Rapaziada. Olha isso. Deve ter sido uma baita luta. O Zoc não quer vir, não, tio. Pedro, você lutou pra lançar o um martelo oh. sozinho. Oh. Mas agora tá dizendo que é um erro. O que houve? O que tá acontecendo, tio? Se lança, ganhamos algum tempo, mas uma hora ou outra eles vão vencer. Rapaziada, é tem muito monstro mesmo, hein? Esses caras não, cara não podem vir, não. Não. Beleza, tem uma metradora profissional. A gente vai ter que colocar o Jack pra abrir aqui, hein? Vamos jogar o caranguejo da mão e quebra a porta? Cadê todos os locks, tio? Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. vamos. Acho o cone da ponta do foguete. Pera, a gente precisa do cone, hein? O cone enxuar. É o quê? Cadê esse cone? Peraí, onde é que tá o cone? mais? Não sei de nada. Mas é que os doc tá lá trocando ideia ainda com, com o maluquinho? Você não sabe nem eu. Vamos voltar lá a investigar então, tio. Nada a declarar. Alvo eliminado! Oh, meu, agora? Beleza, eles caíram. De novo. Vamos. Ó. Oh. E aí, tio? O JD vai ter novas informações, vamos esperar pelo Loki É isso mesmo Beleza, é a porta Rapaziada, é a mesma porta do caranguejo, oh, porta velho foi Essa é a porta que você procura uhum. Rapaziada Eu sabia Sabia, tio Bizerros essa é a porta que você uhum. Bica essa porta, pelo amor de Deus. Ah, oh, meu Deus do céu Beleza, temos missão aqui da Marquezine? Ela não pega. Beleza. Rapaziada, é, onde é que ficou nossa arma profissional? Deus, pra cá, gente. Nós vamos nós. Beleza, se preparem, estão vindo. Beleza, pega essa arma. Flipa no bolso. Volta lá. Deixa a arma centralizada. Eu vou pra torre, eu vou pra torre. Oh, meu Deus, tem, é? tem potes? Harry Potter? Calma, calma. Não é ruim em ti, hein, tio? Ah, não, não, não. Nível 1. Um. Tá mais ou menos de boa! Nível 1, um, hein? Amor, pelo amor de Deus, deixa eu aqui Mas nessa parada aqui, os caras é muito lock. É igual no caneco, rapaz! Ó, ó, olha o tanto de lock ali, nível 70. A Arma esquenta e ferro. miserável! Mata, mata pelo menos um esse lock. Um. Tem que matar aquele ali. Vai, Jo! Pega de grandão! ó oh, ó oh, franja franja ele rápido eu te oh, ajuda, meu, te, ajuda hein? te ajuda vai tu... oh, Ô, outro do seu lado seu logo cá, vai se sai da frente Sai que eu tô matando só pesado ó oh. peso pesado ah, Passa na frente da arma seu logo peraí peraí pera quem quem quem quem quem quem quem quem quem quem quem ousa? quem ousa? quem se que você, Ah, mas eu caí, hein? O quê? Nossa, o Robogatons! É o quê? Olha, o Robogatons não, hein? Beleza. Camufla, camufla. Pega a arma. Ó. Oh, tem que ser no Franger ó. Oh, meu, o Franger não vai cair, não? Mas tem, tem como ele? Exemplo, não tem que ter como engravidar ele? Vamos tentar engravidar esse lock aqui. Se tiver como a gente zero, hein? Nossa, ele vai engravidar? Ah, vai engravidar cara, tio! Ah, agora é truta! Vou se escorrer agora, gente. Ó. Rapaziada. É? Ah, aí ficou fácil o jogo. Pelo amor de Deus. Meu, peraí, peraí. Eu desengravidei, eu acho, hein. Acho que tem que matar ele na, na moral mesmo, ó. do Hard é hard mesmo, hein. Não arranca nada. Nada. Capacete duro, ó. É o oh. cabeça do cara. Beleza, agora. agora pega. Coloca o jogo, ele pulou aqui, hein? Nossa senhora! A ah! cabeça cara não para de mexer, tio. Ó, você viu, né? Marquezinho Marquesinha arranca, mas o difícil é arrancar. Pegar essa cabeça velha dele. Pegamos, pegamos, pegamos. Já era. fazer você é, viu, né? Engravidou os caras. Você pega Com o mestre deles. Agora. Aí depois o, o, os, os caras se matam. E mudando de assunto, o Jack abriu a porta. Bom trabalho. Beleza, tio. Uh, que parada é essa aqui? não sei nem quem sabe. Pegamos os Lancers, Nashers, Flackers. Ah, também mesmo são aqui. Meu pai tava aqui no contra os homens do Pedro. Rapaziada, a gente tá tudo carregado, hein? Tudo carregado Você, lindo. Vasgari, o que o seu pai fazia? Ó. Ele era cirurgião. <risos> ele deu sorte. Ó. A gente tirava em todos os médicos capturados. Ah, uh, tranquilo, agradece tá diga ele. Rapaziada, silêncio. Momento silêncio. Acho que não, não vai, vai ter treta aqui. Só essa portinha mesmo, ó. Ó, ó direto ao sul. Tá, deve ser por aqui. Pega do outro lado. Vaziana. Aqui sim, aqui já me parece um hemisfério um pouco mais diferente, hein? Ó. estamos perto do foguete. Pronto. Para descer. Encontramos o convés da... jasco, hein? Uau! Tá sem satélites. Beleza? Tô vendo os outros nas laterais da cama. Vamos pro portico. Bora carregar eles um de cada vez. Como que tira isso? Eu dirijo. Ô oh, meu, agora você vai começar a dirigir, Loki? <risos> Beleza, mandou? Traz o ó. Oh, oh, oh. Mano, o Jack vai lá, camuflado, tio. Com toda cautela. Se liga nesse Jack, tio. O cara sabe jogar, tio. Não é esses Loki aqui não, né? hein? Beleza? Sinistrão, tio, sinistrão. Ó. Oh. Vem, vamos lá. Beleza, pilota, pilota essa, essa navalha aqui, tio. Manda, manda ele lá pra cima RÁPIDO! Chame o pórtico do satélite, a missão já completou Vamos plataforma, a gente vai primeiro Faz a ligação Vamos pra lá tio, vamos pra lá, Vamos lá então é, espero que não haja tretas Nesse momento aqui que a gente tá no galpãozinho Se os caras ah, começarem a aparecer de franja ali, não seria engraçado, hein Ó Bom ficar agachado então, nosso amigo Pedro o que é ele pra ajudar? Ele mesmo tentou lançar. Ó, oh, ó. Oh. Tá, vamos colocar aquela coisa no cone da frente. Já ponta. chegou? Eles tem escadins. É? Tem uma alavanca aqui, gigante. Vamos tentar. Oh. ó. Fiquem longe daquele trilho, pessoal. Longe do trilho. <risos> Eu vou lá ver. Tô curioso agora de tipo que você falou. Pazeta. Ó. Ó. Munições. Fala, Sérgio, tá certa a presa. Talvez com um empurrãozinho. Como que empurra? o Satélite? Não faz isso. Pazeta, tá tá <risos> ah, né? um o bico do hack tá irritado. o bico não vem ajudar não? <risos> oh, ah, bom. Ó, olha aí. Oh, meu deus, o um, um, um Trousers. <risos> Rapaziada. Nossa senhora. Oh, meu deus. dois não. Vaza, vaza. Oh, meu deus. Eu tô com a arma sinistra aqui, tio. Sai de perto. Nossa, eu ele. Rapaziada, essa é arma aqui suga, hein? Você viu, né? Vai ter contato. Mas ele vai mesmo, hein? Ele vai. Calma, invisível. Ó. Oh. Já era, seu lote. Não. Calma, tô calmo. O é. jogo. Aquela tá quase morrendo. É. Vamos pegar as arma. Nossa, já era. A já faca, era. tipo, Faqueiramos. Seu puxão, vem, ele vem perto e a gente apresenta. É? Ó. Rapaziada, ele tá lá longe, tio. <risos> a gente pega ele. Ei, Loki, deu, travou. Aí sim. Rapaziada. O segundo Bowser saiu da plataforma. E o nosso satélite encaixou certinho no cone da ponte. Oh como é que é o cone? Aí, é vamos levar o pórtico pro outro lado. Beleza, deixa comigo. Peraí, que Loki? É aquele ali, né? Hum.